Clear Linux, onde a gente pôde ver que ele tem um desempenho incrível, ele ganha destaque por causa disso um Bom trabalho que a Intel faz com a comunidade open source Quebramos esse paradigma de que, ah, somente compilando código que acaba se tornando bom o desempenho E nisso surge agora também uma outra pergunta, a questão do Alpine Linux Que nesses testes que eu pude ver o Alpine acabou aparecendo Bom... A questão é a seguinte, o Alpine Linux todo mundo conhece, que é uma distribuição pequena, né, ela é famosa por utilizar a Muscle no lugar da glib e com isso os binários ficam bem menores, mas bem menores mesmo. E o Busybox no lugar do Bash? Recentemente, inclusive, acabaram descobrindo uma limitação nos F-Disc, no do Busybox. Eu vou tratar isso mais pra frente no blog, não tem nada a ver aqui com o canal. Tá... Famosa por isso, por ser uma distribuição muito pequena, tanto que o criador do Alpine Linux ele é contratado pela docker E surge aqui a questão, e para desempenho, será que o Alpine é bom? Tá, e agora vamos debater isso Eu vi artigos na internet, muitas pessoas falando que a imagem do Alpine dela estava com desempenho inferior à imagem dele do Ubuntu E outras assim a questão é a seguinte, que talvez para a aplicação daquela pessoa realmente o desempenho era baixo. E é por isso que eu acabo gostando do Forex. Porque eles tratam com vários benchmarks e não só com um. Então assim, por exemplo, para minha aplicação, vamos supor, ah, um servidor de arquivos, talvez o Debian acabe sendo mais rápido, aí eu olho e falo assim, não, o Alpine não tem um bom desempenho. Então talvez para o Samba ele não seja bom. Mas que o Squid sim. Entendeu? É assim que a gente tem que avaliar. E é isso que eu acho legal no Fornix. Então, tem um benchmark do Fornix, do final do ano passado, que eles testaram o Alpine Linux, o Clear Linux e o 1.19.10. E, galera, a princípio, se você for olhar, você fala, putz, o Alpine é ruim para desempenho. Só que se você for acompanhar até o final do benchmark, o Clear Linux ganhou 13 dos testes de benchmark, totalizando 43,33%. O Alpine ganhou 10, totalizando 33,33%. 33%, e o Ubuntu 19.10 ganhou 7 dos testes, totalizando 23,33%. Pô, pra ficar atrás do Clear Linux, que fez 13 e o Alpine Linux 10, tá bom pra caramba, galera. Então tá, então chegamos à conclusão que sim, o Alpine Linux tem um bom desempenho. Por fazer o uso da biblioteca Muscle, então nós temos aí uma biblioteca que deixa... Sistema pequeno, com bom desempenho, e ainda por cima a biblioteca tem recursos que nenhuma outra biblioteca possui, e é por isso que nós estamos vendo aí que o Debian tem um projeto para adotar a Muscle, o Android também, e outros projetos também estão adotando cada vez mais, além do Alpine, por exemplo, Void, Linux adota, ele tem uma versão GLIBC, mas tem a versão Muscle, que é a principal. A distribuição Adel Linux que vai sair a versão vai 1.0 em breve. Também adota a Muscle como biblioteca principal. E a gente fica satisfeito com isso. Só que não. Galera, não satisfeito com a Muscle, com todo o resultado dela, com a distribuição Open Linux, como se fosse pouco. Eles criaram o projeto Holy. O Holy tem a ideia de você gerar pacotes menores que os pacotes do Open Linux. E, bom, se a gente acompanha essa tela aqui, nós vemos, por exemplo, os pacotes do Alpine Linux e os pacotes do Holy. E o Nginx, por exemplo, não me chamou muita atenção que o pacote do Alpine Linux tem 6.44 MB, enquanto que o do Holy tem 4.32 Tudo bem, é assim tem assim, uma redução do tamanho mesmo, legal, mas assim não foi ele que me chamou a atenção. Se vocês repararem, por exemplo, o BZIP 2... Do Alpine Linux tem 5.31 MB, enquanto que do Role tem menos de meio MB. É o mesmo binário. O SQLite do Alpine tem 8.73 e do Role tem 1.24. E tá, e aqui tem um que me chamou a atenção: o Node.js. Do Alpine Linux é menor, que tem 36,8 MB, enquanto o do Holy tem 54,4 Então aqui tem uma ideia, você é, gera os dois pacotes. Os pacotes do Alpine e os pacotes de Holy. E você vê, qual for menor, você adota. Por exemplo, o bzip 2 do Holy está menor, vamos adotar o do Holy. Mas o Node.js do... Pine está menor, vamos adotar o do Alpine Linux. Então assim, isso aqui seria uma ideia interessante para o Alpine Linux, Já que ele trabalha com a ideia de ser pequeno Adotar o Roly também como uma ferramenta de girar pacotes E ele vê os que forem menor dele mesmo, ele continua mantendo deles Agora entra o seguinte, e a questão do desempenho? Os pacotes Roly também são bons? Vamos analisar aqui Nessa imagem nós vemos o quadro da direita Que, bom, mostra o tamanho lá, né? o a imagem em megabytes do Alpine lá tem 15.5 megas, do Docker tem 108 megas e do Role 4.32. Legal, tá aí nada de novidade. Só que a imagem da esquerda mostra o tempo de requisição por milissegundos. E o Alpine teve 3.57 milissegundos, o Docker 3.2 e o Role 3.09. Não é... Tão grande assim o ganho de desempenho, mas foi sim. Para mim, eu considero que não foi tão grande. Mas foi, mesmo assim, maior do que o do Alpine Linux e do Docker. Nessa outra imagem, a gente vê assim o número de pacotes compilados na horizontal e na vertical o tempo necessário para isso. Foram compilados 4 mil pacotes, o Alpine Linux fez acima de 400 segundos e o Raoli fez... Hum, digamos, uns 300 segundos Pouco mais de 300 segundos Então sim, o Rowley gera pacotes menores do que o Alpine E com melhor desempenho E surge agora a segunda pergunta Como é que se gera esses pacotes Rowley? Assim, qual que é a técnica que o Rowley utiliza para gerar esses pacotes? Menores, com melhor desempenho E a primeira técnica é o seguinte Ele gera pacotes dockerfile O que, que ele faz? Ele pega, por exemplo, o SQLite Gera o pacote dockerfile e dali ele gera o pacote dele, compila para o pacote dele. A intenção é você eliminar coisas desnecessárias, abstrair elas. Por exemplo, assim, ah, no Ubuntu mesmo tem um monte de bibliotecas que, que talvez vai precisar. Então ele elimina tudo, ele capa tudo aquilo e deixa só o necessário. E a segunda técnica, que é o que diferencia o Opine do Holy, é o seguinte. Uh, tanto Holy... Enquanto o Alpine Linux utiliza o Muscle como biblioteca principal. Só que a diferença entre o Alpine Linux e o Holy é que o Alpine Linux usa o GCC. Enquanto que o Howley utiliza o LLVM. Tanto é que o Howley é dado como o primeiro projeto a utilizar a combinação Muscle e LLVM. Há projetos hoje que estão adotando o, os dois, só que ele é dado como o primeiro. Então eu acabei gostando, quis apresentar essa ferramenta para vocês, talvez eu não seja a primeira pessoa está apresentando, mas tudo bem, eu quis apresentar aqui nesse vídeo, que eu gostei pra caramba, achei sensacional, eu espero que inclusive os projetos adotem também essa ferramenta aqui para poder gerar os pacotes, quem sabe isso não seja uma solução aí, por exemplo, para o Ubuntu que quer matar a arquitetura 32 bits e gerou toda a polêmica que a gente viu aí no Steam, então assim, está aqui uma solução. Talvez seja isso. Mas não só o Ubuntu, né? Mas devem utilizar o CentOS, utilizar o Clear Linux, utilizar. Então, assim, eu acho muito interessante se as distribuições passarem a olhar as técnicas utilizadas tanto pelo Clear Linux, quanto pelo Holy. Volto a esclarecer, tá? Holy é, na verdade, uma ferramenta para gerar pacotes. Ele não é uma distribuição. Mas vai que surja uma distribuição chamada Holy Linux. Por que não? Eu acharia interessante. Então, assim... O Alpine Linux poderia ser o primeiro a adotar, sabe? E as outras depois também adotarem. Fica aí até uma dica, né? Inclusive fica a dica para vocês também olharem, né? Se vocês quiserem analisar, contribuir com o projeto. Eu vi que o código ele é bem claro porque ele é desenvolvido em Python. E os links estão na descrição para poder conferir, beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esclarecemos dúvidas sobre o Alpine ter bom desempenho. Se gostou, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para poder receber as notificações e não esqueça de conferir o meu curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. E é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço e... Falou! Novamente o Linux batendo o recorde de desempenho de qualquer sistema operacional. Vocês lembram do vídeo lá do Hammer, do Dragonfly BSD? O Dragonfly BSD estava lá no topo, batendo com o Linux no desempenho, às vezes um pouquinho acima, e novamente o Linux quebra o recorde. Um abraço e falou!